Estreou o nosso sétimo episódio de WandaVision, e esse episódio foi o que trouxe mais revelações até aqui. Vários segredos foram descobertos nesse episódio. E nesse vídeo aqui, você vai descobrir tudo o que acontece nesse episódio, na nossa análise completa sobre WandaVision. Fala, jovem herói! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui quem fala com você é o Jonathan Maia e estreou o sétimo episódio de WandaVision e eu fiquei completamente animado e feliz, já que eu tava muito ansioso. Eu esperei a semana toda por esse episódio e foi um episódio incrível, tá legal? A gente teve várias revelações, a gente teve muita coisa sendo descoberta. E ainda que a gente tenha algumas dúvidas, esse episódio serviu pra sanar a maior parte delas. E agora você vai descobrir todas elas. Mas para isso, você tem que se inscrever aqui embaixo no canal, porque esse vídeo dá um trabalho grande pra gente fazer, e se você gosta de WandaVision, você tem que ser inscrito aqui no Herói de Hoje, porque a gente faz vídeo quase que diariamente sobre essa série, te trazendo muita informação interessante para que você possa entender e não perder nenhuma revelação importante ao longo de cada um dos episódios. Dito isso, vamos começar o nosso vídeo falando sobre como começa esse episódio, já que ele começou de um jeito totalmente bizarro. O último episódio de Wandavision termina com Wanda absorvendo todas as pessoas para dentro do seu Rex. Ela faz com que a área aumente totalmente, e logo no início desse episódio a gente vai entender quais são as consequências disso. Quando Wanda coloca mais coisas dentro da sua realidade, ela tem que usar os poderes dela ainda mais, e por conta disso ela não vai ter mais o controle completo do que está acontecendo em Westview. É por isso que os controles das crianças começam a mudar, e logo depois a gente vê que a casa da Wanda começa a mudar totalmente. É interessante, porque esse início da série vai fazer referência a uma outra série muito popular agora dos anos 2000, que é a série Modern Family, que é uma série sobre família, eu achei muito legal a série fazer uma referência sobre isso. WandaVision não perde tempo e sempre faz uma referência legal a várias séries. E essa começa fazendo uma referência a Modern Family, principalmente com isso de parecer um documentário, onde toda hora eles têm a quebra da quarta parede e começam a falar direto para a câmera, como eu tô falando agora, com você, olhando diretamente a lente e falando o que que sente. É interessante esse início porque mostra essa parte. Mas logo depois, a gente vai entender o que está acontecendo com as pessoas de fora do Rex, porque essa anomalia da Wanda aumentou totalmente e agora os agentes da SWORD estão até trabalhando um pouco distante dessa zona. E os agentes que ficaram lá dentro foram todos absorvidos e transformados em artistas de circo. A Vanna não estava pensando ali duas vezes, e pegou todo mundo e falou, ó, oh, ficaram aí fazendo confusão, agora vocês vão vir e vão fazer papel de palhaço. Ela bota todo mundo para trabalhar dentro do circo. E é interessante, porque a visão logo encontra uma personagem que estava acorrentada, que é a doutora Darcy Lewis logo quando ele pergunta o nome dela, ele lembra que no passado ele tinha recebido uma mensagem dessa personagem, e liberta ela do controle mental da Wanda para conseguir um pouco mais de informações. Enquanto isso, a Mônica tá tentando a todo custo entrar dentro do Rex, e ela até tenta primeiro recebendo uma ajuda de uma major, uma amiga dela, mas sério, não deu para ela entrar, mesmo com um veículo super avançado militar. Somente a Mônica pode entrar sozinha lá dentro. E agora a gente vai ter um ponto curioso. Já que a Mônica fica com seus olhos azuis, ela se torna super poderosa. E se você não sabe, a Mônica Rambeau nos quadrinhos é uma personagem super forte. Que recebeu o nome original de Capitã Marvel E logo depois ela vai receber o nome de Foto. Ela é uma personagem muito poderosa E ela inclusive já foi uma das membros dos Vingadores E parece que na série, após ter se exposto tanto ao Rex Ela também vai conseguir habilidades especiais E eu tô muito ansioso pra ver o que vai acontecer com a Mônica A série também vai ter um momento muito estranho da quebra da quarta parede Quando tem uma personagem que chega e fala pra Wanda Você não acha que você merece tudo o que tá acontecendo? E essa parte é estranha, já que a realidade da Wanda está entrando em colapso. E quem fala essa frase, mais à frente do episódio, a gente vai descobrir que é a Agnes. Mas isso a gente vai deixar um pouco mais lá pra frente. Porque agora eu tenho que te falar de um comercial bizarro que acontece que é o comercial do Nexus, que é um comercial assim até bem estranho, mas que tem ali um segredo oculto muito interessante para que você possa continuar assistindo a série. E vale a pena você, para entender esse comercial, ver o nosso vídeo que está aparecendo aqui agora no nosso card, você clica nele, que você vai ser redirecionado para um vídeo onde eu te expliquei totalmente o que, que é esse Nexus. Mas agora, a gente tem que passar para a nossa grande revelação do episódio. A primeira delas, é que, simplesmente, os filhos de Wanda desaparecem após ficarem um pouco de tempo com a Agnes. Cara, isso é estranho, porque os filhos da Wanda, nos quadrinhos, foram confrontados por uma personagem chamada Agatha Harkness, que chegou... uma personagem que chegou pra Wanda lá na revista West Coast Avengers e falou que os filhos dela não existiam, que Wanda tava completamente louca e aquelas crianças não existiam naquela realidade. Na verdade, a Wanda que tinha criado essas crianças. Porque um androide visão não tem como ter filhos. E essas crianças foram feitas pela Wanda, que distorceu a realidade para criar os seus filhos. Então eles não existem, e só existem quando a Wanda pensa neles, que faz com que eles se materializem. E talvez essas crianças tenham desaparecido porque elas sejam, na realidade, fruto da mente da Wanda. Nada daquilo é real, elas não existem no nosso plano. Mas agora a gente vai ter a revelação de fato do episódio quando a gente descobre que Agnes, a personagem que é mostrada ao longo da série como uma bobinha, uma vizinha, que a gente até acha que está sendo controlada pela Wanda, na realidade, é a poderosa Agatha Harkness. Se você aqui está acompanhado no canal, eu já fiz um vídeo no passado onde eu expliquei a surpreendente verdade sobre Agnes, onde a gente descobriu quem realmente era Agnes. E é até interessante a gente ter acertado aquela teoria, já que eu fiz esse vídeo há um mês atrás, e a gente acertou o que estava acontecendo, já que Agnes não é realmente quem ela diz ser, mas sim Agatha Harkness, uma das mais poderosas usuárias de magia do universo da Marvel Comics. Uma personagem tão poderosa, cara, que está viva desde que o mundo é mundo. A Agatha Harkness é uma personagem super poderosa. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre ela, clica nesse card que está aparecendo agora na sua tela, que você vai ser redirecionado para o nosso vídeo, onde contamos totalmente a história da Agatha Harkness. Você vai descobrir toda a origem dela e os poderes, e por que ela está tão interessada nos filhos da Wanda. Só que agora vai ter um ponto muito interessante. Porque a gente estava até aqui acreditando que o grande vilão fosse o Mephisto mas vale destacar que faltam ainda dois episódios, e ainda pode aparecer outro vilão na série, já que a série fez esse plot twist gigante que ninguém imaginaria que Agnes estava controlando tudo. Tudo que aconteceu com Wanda na série, quem fez acontecer foi a Agnes. desde o show de talentos excessivamente bizarro, como até mesmo a aparição de Pietro Maximoff. O Pietro que a gente vê não é o irmão da Wanda, mas pode ser um outro personagem. Pode ser que ele seja o Mephisto, ou que ele seja, na realidade, Nicholas Scratch o filho da Agatha Harkness. Quer entender melhor essa história? Quem é Nicholas Scratch como que ele pode ser realmente quem é de verdade o Mercúrio? Cara, clica nesse card também que tá aparecendo na sua tela que você vai ser redirecionado para o nosso vídeo onde eu expliquei quem na realidade pode ser o personagem do Evan Peters, que a gente estava achando que era o um Mephisto e na realidade pode não ser, pode ser outro personagem. Clica nesse card você vai ser redirecionado e vai entender sobre tudo isso. O mais curioso para mim desse episódio é que tinha várias evidências desde o início que Agnes era, sim, a grande vilã. E a gente ignorou a maior parte desses sinais que estavam aparecendo. E a série deu muitos sinais de que Agnes fosse a vilã. A gente tem que voltar lá no início da série, e a gente tem que ver que Agnes foi a primeira personagem que foi introduzida para Wanda. Então isso pode ser ali um motivo que explique que ela tem, sim, interesses obscuros com a nossa personagem. Que ela não está com os propósitos tão gentis e generosos assim quando a gente pensa que ela pode estar. Tá. Mas se liga só, a gente já fez um vídeo onde eu também te contei todos os sinais que, na verdade, Agnes não é uma heroína, mas sim, a grande vilã de WandaVision. E você pode ver o nosso vídeo em que eu te contei todos os sinais que você não percebeu de que Agnes era a grande vilã, clicando também no card que tá aparecendo agora na sua tela. Teve um vídeo muito legal de fazer, muito interessante e eu tenho certeza que você vai curtir bastante. É isso, Jovem Herói. Esse episódio foi muito legal de WandaVision. para mim, até agora, um dos melhores, um dos episódios onde a gente teve mais referências e mais também respostas, cara. Eu queria muito ter respostas nessa série e nesse episódio a gente teve. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Um do H pra você e um ex Valeu!